Salve, salve rapaziada, beleza? o Boba e aqui no vídeo de hoje Vim dar uma possível solução aí Pra vocês que não conseguem criar uma conta na Steam em 2022 Bem, em 16 de fevereiro eu postei esse vídeo aqui Como criar uma conta na Steam é, em 2022 E muita gente tá tendo uma, uma... Um problema aí ao criar a conta da Steam nessa parte aqui, ó Que pede o nome da Steam e assim, né? É basicamente aqui no nome da Steam Bem, ontem aí o Fabiano, Fabiano M machado aí, postou aqui ó, um comentário aqui do Pedrugas. É, o meu fica da mesma coisa. Introduz um nome com um, pelo menos três caracteres e que possua caracteres do tipo A maiúsculo, a minúsculo até Z minúsculo, A maiúsculo até Z maiúsculo e um número de 0 até 9 ou underline. Bem e possivelmente isso daí é um bug aí da Steam e possivelmente a solução seja trocar de navegador basicamente se vocês estão usando o Chrome testem no Opera GX, o Opera e Edge e Mozilla Firefox entre outros navegadores aí também tem o Brave eu acho não sei Tem outros navegadores eu não eu só uso o Opera GX, o Edge e o Chrome então que no vídeo eu fiz no edg Então por isso que deu certo Acho que é mais compatível Não sei Bem, e a solução é essa basicamente Troca de navegador E não funciona um, testa no outro E é isso aí Eu acho que essa é a única solução E eu acho que é a que tem 100% de chance De dar certo é... Se você tiver mais um erro aí poste aí nos comentários E é basicamente isso é... Acho que eu não tenho mais nada pra falar, não. Só o motivo de eu estar com a voz ruim aí, é que eu tô gripado mesmo. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!